você tem aqui uma lenda que é uma vergonha mano lenda ah? tu tens aqui por exemplo uma sociedade totalmente instrumentalizada que todos participam na destruição e na proteção dos interesses políticos da elite dominante desde pastores jornalistas cantores gospeiros como o caso de um bambila, Tu tens aí pastores como Ismael, esses pastores todos que aparecem aí. Todos esses aqui são, esse Noé também é, bepa, tudo isso aqui é lixo. Os outros são filhos da elite, e é algo que é muito interessante, para-me para nessa imagem. Algo que é interessante, que eu ouvi certa vez e nunca me saiu da cabeça, foi que, normalmente nas sociedades colonizadas, né, nas sociedades onde existem elites, Normalmente os filhos da elite, quando vão estudar fora, quando voltam, eles é que tomam conta da cultura. Por isso é que a nossa sociedade é o que é. Esse jovem que você está a ver aí, é, é filho de quê? Filho da elite. Depois, quando a elite começou a fazer arte, música, então a coisa se tornou pior. Porque eles passaram a proteger os interesses paternais, familiares, por via da arte. Eles se tornam famosos, influenciam a sociedade, destroem a sociedade, destroem o pensamento crítico da sociedade, acham que música é clonar as tendências que eles trazem de culturas externas. Nos Estados Unidos da América, sei lá, eles acham que a cultura é aquilo, é aquilo que vem como cultura. E essa cultura é que destrói a sociedade porque a cultura do imbecilismo é uma cultura sem identidade nenhuma e são que esses jovens fazem porque têm que proteger a, a, a, a, aquilo que os pais deles construíram com sangue e dinheiro público do povo. Você tem aqui esse jovem aqui também, Matias Damasio, esse jovem também é talentoso, tem uma voz maravilhosa, mas é um perigo para a nossa sociedade, é um bajulador ferrenho. Esse Matias Damas é um bajulador ferrenho. É das pessoas mais tristes que eu conheço. Alguém que tem coragem de falar que eu amo a minha terra, terra, mas vive em Portugal. Só vem aqui na Lavra a Capinar. Prestar apoio à, à, à classe elite, elitista, à classe política governante para poder ter sempre o seu dinheiro no bolso, amealhar lá os milhões. É uma pessoa extremamente falsa, egoísta, narcisista, que não se importa com a realidade social. E é um jovem que veio da miséria. Temos aqui o outro também que eu não entendo se canta o quê. Você só ouve, abre o motor, abre não sei o que, capota, benga, benga o que a sociedade precisa de reflexão. Mas o que é que esses jovens estão a trazer? Nada. O que é que eles estão a fazer? O vazio, o nada. Eu não consigo entender como é que a nossa juventude consegue escutar música que essas pessoas fazem, porque são músicas de estupidificação. O que é que a música do preto show te constrói enquanto pessoa? Qual é o valor que a música do Preto Show traz na sociedade que ele se encontra? Isso só acontece porque essas pessoas não conhecem o papel de um artista na sociedade. São pessoas que apareceu a cantar qualquer coisa, um grupelho de pessoas ficou à volta, ficou famoso e também está aí a fazer as porcarias dele. Tudo isso é de real mental que só destrói a própria sociedade. Tira-me esse jovem daí da frente, mostra aí um outro. Oh, caramba. Esse jovem tinha tudo para fazer diferente. Conheço esse jovem. Mas, poxa, o que é que se passa com essa gente? O problema dessa gente é o seguinte. Os filhinhos dos dirigentes daqui, depois de um tempo, querem ser músicos. E quando se tornam músicos, a ideia dessa gente é fazer o quê? É proteger o império de sangue do povo que os seus pais constroem, os pais deles que são já os ditos nacionalistas. Os nacionalistas independentistas que herdaram o Estado colonial e que deram continuidade nesse processo. Esse jovem tinha tudo para ser qualquer coisa, mas epa, é triste, conhece bem, Xetequela, passa-me esse jovem, não tem nada. Essa é quem? Yola Semedo. Grande voz, conhece? Grande voz, uma pessoa... Cuidado. Seria uma grande artista se não fosse o quê? Bajuladora. São, o que nós temos mais aqui nessa praça são artistas bajuladores. Bajuladores. A Yola Semedo, epa, eu, fico, eu fico triste até de falar dessa jovem, porque o talento dela só é proporcional à bajulação que essa jovem tem, que essa jovem transporta. É uma jovem extremamente bajuladora. São pessoas que sempre viveram e nunca se importaram com o povo, são pessoas extremamente narcisistas, são pessoas que não construíram estas carreiras, a tal fama não foi construída com com aquele, suor povo, com aquele suor próprio, senão o povo estaria do lado dessas pessoas. Mas o povo não dá porquê. O povo, ou seja, está de forma artificial, porque essas pessoas, quando precisa do carro, quando precisa da casa, são bilhetinhos que recebem para ter a casa, para ter o carro. É uma pessoa extremamente talentosa, mas extremamente bajuladora, não serve. Ah, é para esse aqui é o complexado. É pá, eu não sei, né? Eu não sei, mas, pô, eu sei, olha, famoso. que se entendessem o papel de um artista, nunca iriam idolatrar esses, essas pessoas aqui. Porque esses aqui não prestam mesmo. Esses aqui são... Quem são essas coisas, afinal de contas? Nem servem para nada. Olha. Epa. Eu, eu nem sei se vou falar o que é desse jovem. Eu só sei que esse jovem é complexado. E esse jovem não me interessa também. Mas vou falar grande abajulador também. Pessoas que não me emprestam. Vou, se eles soubessem... Olha, está aí, tá aí o paizinho. Paizinho também. Pa, eu digo sempre é assim. As pessoas têm que pensar também. Primeiro é que... Quem é o paizinho e qual é a influência que o paizinho tem na sociedade? O que é que o paizinho canta? Chocalho. Chocalho é o quê? Vocês sabem o que é, que é chocalho? Mas essas são essas pessoas aqui. As pessoas não entendem que a música tem um grande impacto na consciência social. Que os artistas angolanos têm sido os grandes causadores do apodrecimento, da putrefação da consciência social. Esses artistas que cantam chocalho, milan bilá. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Qual é o objetivo dessas pessoas? O que é que elas acrescentam na nossa sociedade? Nada. Zero. Além de promoverem agendas externas. Eu, eu, te, epa, eu tenho pena, porque essas pessoas são as, as pessoas famosas nesse país. São as pessoas que influenciam gerações, que influenciam a própria sociedade. E não me espanta que a nossa sociedade seja o que é seja uma sociedade sem nenhuma moral sem é para uma sociedade toda arrebentada porque as referências dessa sociedade são é o paizinho tira-me o paizinho daí oh, tira-me essa senhora daí também Epa nem tenho nada para falar dessa senhora só sei que já admirei sim já admirei sim mas nós não podemos continuar a ouvir músicas de amor no meio da fome. Essas pessoas são autênticas máquinas de distração porque não refletem a sociedade. Pode passar. Epa! Quem é esse? Epa, epa não sei. Eu, eu, eu fico bem triste que essa magué se considera uma lenda. Eu perguntei lenda de quê? Primeiro... Primeiro é que as pessoas não fazem ideia do que é uma lenda dentro de um estilo musical. Uma lenda dentro de um estilo musical é alguém que trouxe uma inovação dentro daquele determinado estilo e que se afirmou dentro daquele próprio estilo e que conseguiu manter-se dentro daquele estilo com as inovações que ele trouxe até no fim da sua carreira, ok? Uma lenda é alguém também que tem grande apoio popular, que o povo está com ele, mas está com ele pelas razões mais certas. Ele defende as causas do povo, defende as, as causas sociais e a sua música tem grande impacto na construção de mentalidades. Eu falei desse, disso tudo na construção de uma espécie de lenda. Lenda é alguém que inovou, que trouxe. Eu pergunto, Big Nelo trouxe que na tua sociedade nada. Big Nelo é lenda de onde de lugar algum Qual é a inovação que o Big Nelo trouxe nenhuma Big Nelo é alguém, é alguém tipo pronto, faz a gestão da sua carreira comum como artista qualquer lá, faz a gestão e não sei que Mas mas só hoje em dia a, a, a, a música é principalmente só elitizada porque existe um Big Nelo um Big Nelo que eletiza, que vários artistas se queixam dele porque fecha as portas, porque ele é que decide, ele é que faz. As pessoas metem uma pessoa desse, desse tipo no estatuto de lenda, lenda de onde. Tá, ainda bem que é um autotítulo também, mas eu deixo aqui um desafio muito grande à sociedade angolana. Vocês devem penalizar esses artistas todos, todo artista que não se revê nas nossas lutas, que não se revê na própria sociedade. Esses artistas devem ser abandonados. Há uma campanha de cancelamento muito boa, que deve meter esses artistas no seus indivíduos lugares. Deixem de seguir as suas páginas, deixem de escutar as suas músicas, mas façam alguma coisa. Faz favor. Epá. Isso aí é o que chamam de figura pública aqui, de empresária. Mas o, o, o, por isso é que eu digo que a nossa sociedade não tem valores nenhuns. Uma jovem injeta o rabo, mete um biquíni, faz umas fotografias, já é figura pública. Não se conhece nenhuma empresa que tem, mas de repente aparece como empresária. Nós temos uma sociedade de brinquedo, porque as referências da nossa sociedade são pessoas de brinquedo, pessoas vazias, opacas, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma cosmovisão, sem nenhuma ideia de construção positiva, e se essas pessoas são chamadas de quê? São chamadas de, de, de jet-set, figuras públicas. Figura pública, qual é o contributo, qual é o impacto positivo dessas pessoas ah, na nossa sociedade? Nenhuma. Apareceu numa, fez o um biquininho, depois temos também uh, outros estúpidos, né? porque para mim algumas pessoas só, só, só são aquilo que são, só são famosas por serem estúpidas e o sistema a tendência de eh, destruir a própria consciência social, glamorizando a estupidez e a burrice. Existem alguns artistas angolanos, que nem se deviam ser chamados de artistas, que são simplesmente horríveis. São artistas podres que não acrescentam nada, nunca acrescentaram nada, mas que são promovidos pela comunicação social porque eles precisam de levar o mindset, as, o emborrecimento que eles já transportam geneticamente, precisam de tornar aquilo uma coisa bonita, num produto de consumo. E é isso que a comunicação social faz. Eu pergunto, o que é que esse jovem, que chamam de pai profeta, oferece na sociedade para ele ter a dimensão que ele tem? Se tu vês, por exemplo, na, ele na campanha, por exemplo, do, do Bento Bento, na campanha eleitoral, nós vimos, é, o Bento Bento meteu rabudas e não sei o que, tu estás a ver que essas pessoas trabalham com aquilo que destrói a sociedade. Quem é o pai profeta? Quem são aquelas rabudas aí? Quem é esse jovem que aparece a distribuir dinheiro em tudo quanto é sítio? Mas ninguém sabe, não tem nenhuma empresa, não tem nada, não existe ninguém para investigar essas pessoas. O dinheiro desses jovens sai aonde? Ninguém sabe. Só sabem que é da beleza, dão espaço na comunicação social, dão espaço na mídia pública, é para estupidificar a sociedade. Na verdade, esses jovens fazem parte desse processo de degradação da consciência social e são pessoas que o angolano sereno nem deve ligar. Pô. Esses jovens são os famosos que são partidários, mas que ficam... É assim, duplo papel. Só partidário aqui, não faço nada aqui, mas do outro lado como. Estás a entender? São os pertinhos esses miúdos. Ah, não, eu sou partidário, eu não falo nada, aí, mas lhe pagam para fazer barulho, para tentar coagir o pensamento das pessoas e tal, utilizar a influência dele para outra coisa. Epá, é uma pessoa que eu conheço, conheço muito bem mas tem dado muitas bandeiras também mas muitas bandeiras mesmo que às vezes até pá eu sinto vergonha para falar a verdade eu acho que é um jovem que tem muito para dar é um jovem que tem mérito dentro daquilo que é o, o rap feito em Angola Ok tem mérito porque é porque o hip-hop na banda estava num momento mal like e esse jovem aqui Kid MC ele trouxe uma outra perspectiva Uh, e é um bom rapper, é um bom artista, e é, um, é uma Poreira, eu conheço bem, yeah? conheço mesmo bem, mas ultimamente o trabalho do Kido deixa muito a desejar, ok? Uh, não, sei, não sei por cargas d'água, mas eu acho que um artista, quando está afiliado, um, um, um artista que tem, que tem o poder que o Kido tem, quando está afiliado a um partido, assim, de forma mesmo direta, ok? Isso não é mal. Mas tu notas algumas incongruências, porque ele, quando vem para defender o próprio partido, acaba sempre por dar bandeira, acaba sempre por criar um contrassenso da imagem daquele artista que defende causas sociais e do militante, ok? Há aí um enrosco que não é saudável. Depois nós temos aqui o chefe do narcisismo, e ah, está na boa. Eu, seu 4P, também conhece Eu acho que quando ele veio para cá, foi uma das pessoas que lhe recebeu quando ele não sonhava chegar onde ele chegou. Foi eu que lhe recebi com o meu primo Luqueni Bamba Fortunato. E ah, era uma dia super humilde e tal, a pedir aí para gente ficar com CDs dele e tal. Ah, mano, fica só com a CDs, mas assim era uma dia bom, humilde. Quando ele chegou aqui, a abraçar o pessoal todo. E ah, principalmente o meu primo Luqueni, que lhe deu logo a abertura, lhe meteu a cantar pela primeira vez no, no Bahia. E há o jovem cantou lá, mas epa, é como tudo. Quando o coisa ficou, repa ficou essa coisa que está aí, também alguém que não tem uma palavra sobre a sociedade que se encontra, é extremamente narcisista, é virado para tipo, as suas coisas. Eu acho que é um artista que até tem talento, mas não serve para a sociedade que se está a construir. Não serve. Esse tipo de artistas não serve. Depois nós temos aqui essa, essa jovem aqui que até citar nomes, até não sei, mas tipo, já africanas não deu certo, sei lá, não deu certo. Epá, não serve também. São jovens que... Epá, eu quando olho para esses jovens aqui, eu sinto muita pena, porque trabalham contra a opressão, trabalham a favor da opressão das pessoas que sustentam as suas carreiras, que lotam shows, das pessoas que têm feeling por elas. E aí, para mim, não está fiz, Não está fixe. Não tá fixe. José Mendes, a me falar, mano, estás ali a falar muito, mas devias viver em Angola. Epá, até nem dá para responder também essa gente. É muito, muita força, não estás a falar aí, És adivinho? Epá, o resto aqui, vocês já sabem qual é a ideia que eu tenho, em geral, da, da elite musical angolana. É uma elite que foi criada numa perspectiva política, são pessoas que, foram, que são criadas para distrair a população, para destruir o pensamento crítico, para manter as pessoas num nível de percepção muito baixo, com pouca participação na vida política, pública do país. São pessoas que foram construídas para estupidificar, emburrecer a própria sociedade, porque as suas músicas não têm conteúdo, não transportam uh, energia para fazer a sociedade refletir em torno das questões que enfrenta. Então, para mim, esses artistas não têm valor nenhum. Eles não representam quem é um artista, na verdade. Antes, porém, uh, funcionam como cabos eleitorais para a questão de propaganda, ok? Propaganda eleitoral, trabalham a favor do partido no poder. E eu aconselho vivamente aos angolanos que deixem de seguir essas pessoas nas redes sociais, porque o povo, na verdade, continua a ser uh, aquele, aquele que sustenta a fama dessas pessoas. Essas pessoas conseguem ter um milhão de seguidores. É o povo angolano. Então o povo angolano tem que deixar de seguir essas coisas, porque um artista como referência, ele deve servir à sociedade que ele se encontra, ele deve estar com o povo, se não está com o povo, então não serve.